Eita porra, o que, que é isso aqui, velho? Ah! E aí, Travis, beleza, tá mano? Tá ouvindo? Tá porra, ouvindo? sim. Olha aí, só. Que isso? Que porra de cinto é esse, mano? É meu peru. Joga aqui, ó. Você quebrou a coluna do Traveler Lock. Calma aí. <risos> Ajeita ele aí, velho! Nossa, você piorou <risos> a situação. Mano, você vai jogar Pokémon? Não. não. Por quê? então Pra que esse Geraldus aí. Ah! Já, já, já, não, sumidão. Não. Como é que é o esquema? Vai, professora, explica pra gente como é que é o esquema. Alô? No caso. Opa! Alô? Tá bom. É, o jogo é. Você sabe, tem que caçar, tem que caçar. <risos> o Cara, você tá bem? Tem que descobrir o que, que, faço, ó, que bicho que a gente tá ligado, tipo, que monstro, que fantasma, que entidade tá na casa Espírito, Rave, Ray, Phantom, Phantom, tem várias uhum. E pra descobrir o que cada um é, eles se demonstram de, de cada forma uhum. <risos> Isso daqui, é um rapidinho O nome do fantasma, que aqui, ó é, Richard Smith, você fica, Richard Smith, você está aqui. Este fantasma parece responder apenas pessoas que estão sozinhas. Puta então, merda. quem tá sozinho, ele responde. <risos> aí você pode mudar e ativar aqui, ó. No mouse você troca a câmera, aí você aperta no teclado e ele fica a visão noturna. Passa lá na frente. Não abre a casa ainda. Vai lá, vai lá, vai lá. os <risos> caras <risos> lá. Caralho, parece um parada <risos> muito difícil, velho. <véi>. Parece... <risos> é <a mesma> <risos> Alô, Trevor, tá na escuta? Só queria dizer que estão me filmando aqui, tá desconfortável a parada. Calma é que eu derrubei a parada aqui. Vamos descobrir essa porra então, vamos lá. Meio é escuro, né? Richard Smith, você está aqui? Richard Smith. Me dê um sinal. Richard Smith? Alô? Amigo. Ai, o que aconteceu aqui, mano? Minha casa tremeu, velho. Acho que ele se manifestou na vida real aqui, na moral. Pô, eu tô pegando as melhores cenas aqui. Hein? Pô, pega os melhores takes aí, Alckmin. Isso tem que ir pra mim. Salve galera aqui do canal Renato Garcia. Ele tá aqui explorando a casa, a assombrada. Renato Garcia. <risos> Renato <risos> Garcia. Estamos aqui, nas eu... lendas urbanas eu... do Google. O A temperatura não baixa, mas ele tá bem. Tipo, a casa inteira tá com é. graus. Aqui tá, tá... Graus aqui tá aqui 8. Aqui, né? Calma aí, então. Aqui tá 5. Richard Smith, você está aqui? O Richard Smith nos deu um sinal. Nossa, 3 graus aqui, velho. Richard Smith, pega no meu palco. Por favor, grava esses momentos, cara. Não perde nenhuma cena, cara. Não perde nenhuma cena. Tá porra. Tem Alô, Argus. Alô. Eita, puta que caralho, Argus. Tem algo na cama. Tem algo na cama. Olhando pra mim. Tem algo na cama. Olhando pra mim, Argus. Argus. Argus. Socorro, Argus. Atenção, equipe. A luz a... ligou sozinha. O ventilador também. Eu vi algo na cama. Repito, eu vi algo na cama. Richard Smith nos deu um sinal. Eu, eu tava aqui, eu tava gravando, eu virei assim pra trás, tinha um Bolsonaro aqui, velho. é o Bolsonaro bolsonaro, apareceu, bolsonaro. velho. Então, Já a o a luz acendeu aqui, de não, novo abiturrido. de ouvi, quanto, eu quanto quantos quantos? Do, foi só mais um pagou minha luz Ele tá na eu acha, minha cama eu acho irmão bota na cama bota na cama Richard Smith você está aqui Opa. <risos> Da puta. Esse gamer dos caras aqui, ó. Caralho, três, três. Mano, mandou, Richard, mano. Richard Smith era aí. Ah, Bolsonaro, eu você está aqui? Richard Smith nos deu um sinal. Caralho, ele pegou no meu pau Aqui tá 3 ah. graus, aqui tá 3 graus. 3 graus. Richard Smith, você está aqui? Pisou aqui, ó. Como você sabe? Tá, o que aconteceu? Tá vendo aqui? Aqui, aqui, ator, torre Eita porra! Ele pisou, ele pisou no. Eu coloquei sal no chão, ele pisou. Quando ele aparecer, quando ele aparecer. Cara, eu acho que eu vi, eu acho que eu vi. Eu cinco. É MF5. É M 5 é M 5 é M 5 É assim que é uma evitada. <risos> Eu acho que eu vi uma parada na câmera, mano. tá atacando. Ele tá atacando. Cala. Não, vou... ele tá lá embaixo. Olha lá, ele tá Imagina. Morreu, morreu, Matou. Alguém morreu. Ele caiu. Ele morreu. morreu. Ele, ele, ele morreu. Porraça, não. Ele, ele morreu. Richard Smith nos deu um sinal. Gente, o martelo caiu atrás de mim. Ele tá voando atrás de mim. O martelo voando atrás de mim, velho. Gente, eu tô sozinho. Não, Alckin, eu tô com você, cara. Mas a situação tá muito sinistra aqui embaixo. Richard Smith, me dê um sinal. Oi. Ai, caralho, ele deu um sinal. Ai, caralho. Oi. Mano, você tá vendo isso? Você viu isso? Ele tá vendo, ele tá vendo. Ah. Corre ah. no uh. Fudeu. Só nós dois, aqui. É, fudeu, eu não sei jogar essa porra. Você também não sabe. Eu Agora também é a hora não. que a gente toma no cu. Agora é a hora que a gente tem que se beijar. É isso. Que eu tô ouvindo alguma coisa, cara. Eita, um corpo ali! Tem um corpo ali! É isso mesmo, Walk? É o Caralho, corpo. Eita, o, tá... o copo! A caneca! Richard Smith, vai tomar no teu cu! Ele tava lá mesmo. Eu acho que tem um limite de fotos que eu posso tirar. Não. Ai, caralho, que cheiro de filho de uma puta! Caralho! Ai, caralho! Walk! Que... Puta que pariu! Isso não foi você que fez! Caralho! Ai, caralho, ele tá aqui caralho, de novo! Caralho. Não, isso é algum planos, Não é possível, velho! Não é possível! Sai! É o tô... de você Ai, está meu. aqui! Toma essa porra! Sai! Tira de mim! Ego, se for não. você, se for você, balança essa porra pra cima e pra baixo repetidamente, por favor. É você, filho <risos> da puta! Não, você me deu um susto tão grande que você não tem ideia, velho. Oh, tem como vocês me trazerem uma lanterna? O burro tá me mamando, oh, Passo, passo, passo, passo, passo. <risos> não! <risos> Eu que o boneco que tava aqui no martelo tava tentando falar com você, mano. Vai se fuder, eu liguei um puta susto várias vezes, velho. Olha lá, ele vindo ali, ó. Quando a gente morre, a gente vê ele, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele. Como Ele vai matar, olha lá. Ricardo! Ricardo. Ricardo. Morreu. Já era. Olha lá. Pegou. Desculpa, ser homem. Me desculpa mesmo. Ah! Olha é isso, olha é isso aí. Dá 10 reais, né? Uau, que... Se esforçando pra equilibrar as paradas, velho. Né? É você dança com a poeira? Não... Mas e esse berimbau daqui, que <risos> gente... Mano, dá pra brincar daquela brincadeira lá é o nome. Esqueci que a pessoa passa de debaixo de uma barra. Aí o cara lá vai lá, tá ligado? Aí ele vai, tá, tá baixo pra caralho, cara. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <Eu> você é <ser risos> plebeu, cara. Agora você tá relaxado, relaxa. Shh, relaxa, calma. Presta muita atenção, agora você relaxa, <risos> você tá muito relaxado agora. Aqui, ó. presta olha, olha no fundo dos meus olhos aqui. durma Isso, isso, isso completamente relaxado. Oh, oh. Oh. Quando eu contar no 3, você. <risos> quando você... quando eu contar no 3, você vai acordar. Vai estar tá super bem relaxado. E quando eu falar a uhum. palavra durma, você vai voltar nesse mesmo estado. Ah, um, dois, três, acorda. <risos> oi, oi, oi, oi, oi. <risos> bem? bem? Opa, muito bem. Muito você bem. tá? Tá se sentindo relaxado? Você tá bem? Tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo. Você tá bem durma. Dez <risos> vezes mais relaxado. Isso, isso. Uhum. Completamente relaxado. <risos> Completo, é o pi é é eu vi aula do Piong. Agora você vai acordar e vai estar completamente bem. E é isso, acorda, véi. É, opa, por favor, bom dia. Bom dia. Olha é o bagulho que eu pensei. É aquele que eu vou ver depois. Se a gente ficar louco. <risos> gente, gente, Shrek, Shrek, o do burro do Shrek. <risos> eu já sabia que morrer, eu ia morrer. já vou, eu já ele não tá aqui, sempre presente. Pô, esse mapa daqui dá meio pra porra, mano. O todo bêbado. <risos> So, dynamo, <risos> eu tomei só uma pra missão, só uma ai meu lanterna caiu. Tem um livrinho, tem um livrinho. Tô verificando, tô verificando, Calma aí. opa, mão, mãozinha na porta, ah, mãozinha não. na porta. Atenção, gente... mãozinha detectada na porta, impressões digitais na porta, ah, não, anotem me... a me... evidência eu imediatamente. Como é que anota? Ouço risadas de criança, atenção, ouço risadas de criança. O boné tá com a lanterna. Tem várias né? pegadas lá, aqui não, não ó, pegadas, pegadas, ela veio pra banheira, veio pra banheira. Ah, Pegadas aqui, pegadas aqui, tá aqui ó. Eu acho que... É esse oh, Dots, é Dots, é dot. tá brilhando, tá brilhando, tá brilhando. É ele, é Dots, é Dots. Vamos, é vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos. Missão cumprida, guys. Aí, Let's vamos. go. É hoje que nós estamos na abre, hoje geladinha. Nossa. É Phantom. Parte aí no livro. Toca aqui, vai. Beijo quádruplo. Aquele, aquele beijo quádruplo de, de final de missão cumprida, como sempre fazemos na nossa infância. Cabelo. Agora fecha essa porra dessa van, pelo amor de Deus, vambora daqui. Nunca mais vou. Coloca quanto, rapaziada. Coloquem. Ah, todo mundo quer colocar? Caralho, minha mão bugou. Minha mão bugou. Minha mão bugou. Minha mão bugou. Olha onde está meu livrinho. Olha minha mão lá na frente. Olha minha mão, ele embora. Olha minha mão, ele embora. Não, meu Michael Robson.